se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que, tendo dois, seres lançados no fogo eterno. Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 8. Não nos furtaremos ao desejo de transcrever as sensacionais impressões suscitadas ao nosso raciocínio pela segunda visita da série programada pela Previdência do Irmão Teócrito, a bem da nossa instrução, na tarde do dia imediato ao em que visitáramos a torre abriram-se de par em par os magníficos portões do manicômio, permitindo-nos passagem como se fôramos personagens gradas. Como tão bem indiciava a sua denominação, o manicômio recolhia as individualidades cujo estado mental excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio lhes impossibilitasse a faculdade de raciocinar normalmente. Era o diretor do manicômio antigo psiquista natural da Velha Índia, berço da sabedoria espiritual da Terra. Conhecedor profundo da ciência esotérica da alma humana, lúcido e experiente alienista, cujos cabelos nevados a escaparem em torno de alvo turbante, afiguravam formosa coroa de louros, comprovando-lhe os méritos adquiridos no trabalho e no devotamento a seus irmãos infelizes. Seu nome, um nome cristão, adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo, seria João, o mesmo do apóstolo venerando que lhe desvendar os arcanos radiosos da doutrina imaculada a que para sempre se devotara desde então. E, como irmão João, simplesmente, foi que conhecemos essa encantadora personagem sobre cujos ombros pesava a tremenda responsabilidade dos enfermos mais graves de toda a colônia. Suficientemente materializado, a fim de melhor permitir-nos compreensão, Irmão João o acusava de morenada, como geralmente a tem os hindus. Grandes olhos perscrutadores, fronte ampla e inteligente, cabelos completamente encanecidos e estatura relevada. Ao dedo anelar da sinistra a esmeralda que indiciava sua qualidade de médico, assim como ao alto do turbante. Pois, em verdade, não viramos ainda um só daqueles sábios iniciados que se não trajasse com as mesmas particularidades apresentadas pelos demais companheiros, exceção feita dos sacerdotes, que preferiam conservar a alva sacerdotal, atendendo a injunções circunstanciais. Extremamente simpatizados por essa figura veneranda, rodeávamo lo sem mais cerimônias, como se de longa data o conhecêssemos, atraídos pelas esplêndidas vibrações que lhe eram naturais, enquanto ia ele demandando o interior do importante estabelecimento que comprovávamos rigorosamente montado sob os reclamos da fraternidade inspirada no divino amor cristão assim como nas exigências da ciência médico-psíquica. Antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, esclareceu gentil e atencioso, deverei certificar-vos de que meus queridos pupilos são inofensivos, como entidades anormalizadas pelo sofrimento que são. Alguns existem ainda em estado de alucinação, Outros, imersos em prostração impressionante, a requisitarem de nossos cuidados zelos especiais, conforme vereis. Digo, porém, que são inofensivos, tomando por base um louco terreno, pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse conscientemente. Não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece com os loucos dos manicômios terrenos. Todavia, são portadores dos mais nefandos perigos, não só para homens encarnados, mas até para espíritos não ainda imunizados pelas atitudes mentais sadias e vigorosas, razão pela qual temos los separados de vós outros, mantendo-os isolados. Seus deploráveis estados vibratórios, rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade, são de tal sorte prejudiciais que, se se aproximassem de um homem encarnado junto dele permanecendo vinte e quatro horas, e se esse homem, ignorante em assuntos psíquicos, lhes oferecesse analogias mentais, prestando-se à passividade para o domínio das sugestões, poderia suceder que o levassem ao suicídio, inconscientes de que o faziam, ou o prostrassem gravemente enfermo, alucinado, mesmo louco. Junto a uma criança poderão matá-la de um mal súbito se o pequenino ser não tiver ao redor de si alguém que, por disposições naturais, para se si atraia tão peniciosas irradiações, ou uma terapêutica espiritual imediata que o salvaguarde do funesto contágio, que, no caso, será o efeito lógico de uma peste que se propagou. Impressionado, Belarmino perqueriu carregando o senhor. Como poderia dar-se um caso melindroso desse irmão João? Com quem, então, existem tais possibilidades sob as vistas da lei sábia do Criador? Como hei de compreendê las sem prejudicar meu respeito pelas mesmas? O interlocutor esboçou o gesto de indefinível amargura e retrucou com sabedoria. A lei da divina providência, meu filho, estatuiu e preconizou o bem assim o belo como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutivo incorruptível, o homem responsabilizar-se-á por toda a desarmonia em que se reconhecer enredado. Tais casos, como os de que tratamos, têm possibilidades de se verificar e são resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição, prejuízos desagradáveis e constantes da inferioridade do planeta em que se dão. Convém notificar, porém, que não estou afirmando que tais casos sejam frequentes, mas que poderão acontecer, tem mesmo acontecido. E assim acontecerá quando exista a semelhança de tendências, afinidades, entre as duas partes, ou seja, entre o desencarnado e o encarnado. Quanto à criança ser melindrosa e impressionável por excelência, convenhamos que será suscetível de molestar-se por bem insignificantes fatores, bastando não estejam estes concordes com sua delicada natureza. Não ignoramos, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento dominante, como a saudade de alguém muito querido, poderão igualmente levá-la a adoecer e abandonar o pequeno fardo carnal. A mesma lei, sob a contradita da qual aquelas possibilidades poderão subsistir, também faculta aos homens meios eficazes de defesa. Por meio da higienização mental no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever, nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz que do alto irradia em tonos de beneficência para aqueles que a buscam, poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza de males epidêmicos próprios do físico terrestre, com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, vacinas. Tratando-se de um vírus psíquico, é claro que o antídoto será análogo, harmonizado em energias opostas, também psíquicas. Por nossa vez, existindo, na lei que orienta a pátria invisível, ordens perenes para que calamidades de tal vulto sejam evitadas o mais possível, todos os esforços empregamos a fim de bem cumpri-las, constituindo o dever sagrado para nós, o preservarmos os homens em geral, e a criança em particular, de acidentes dessa natureza. Infelizmente, porém, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos intuitos, porquanto os homens se entregam voluntariamente, por atitudes ímpias e completamente desgovernadas, a tais possibilidades as quais conforme vimos afirmando com quanto anormais poderão verificar-se para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada os males daí resultantes serão a consequência da invigilância da inferioridade de costumes e sentimentos do acervo de atitudes mentais subalternas do aliamento da ideia de deus em que se prefere estagnar, esquecido de que a ideia de Deus é o um manancial imarcessível a fornecer elementos imprescindíveis ao bem-estar, à vitória em qualquer setor em que se movimente a criatura. Para o causador inconsciente do mal positivado, será o demérito de um ônus a mais, derivado do seu ato de suicídio, e cuja responsabilidade irá juntar-se às demais que o sobrecarregam. E não existirá porventura meio seguro de prevenir o homem do nefando perigo a que se encontra exposto, como se pisasse ele em terreno falso, solapado por explosivos mortíferos? Interroguei pensativo, entrevendo muitos dramas terrenos cuja causa estaria na exposição que nos faziam. Sim, existem, explicou vivamente o esclarecido doutor. Existem vários meios pelos quais são eles avisados, e até posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno e não dirigido a este ou aquele grupo de cidadãos apenas, mas à humanidade inteira. Os avisos de que carecem os homens para se desviarem não só desse ominoso resultado, como dos demais tormentos que poderão atingi-los durante os ensaios terrenos para o progresso, estão nas advertências da própria consciência de cada um. A qual é o porta-voz da legislatura porque se deverá pautar, esboçando-lhe a prática do dever como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual estampam-se nos dispositivos que as crenças e tradições sagradas de todos os povos popularizam através das gerações, assim como se encontram nas resenhas da moral educativa legada ao gênero humano, como aos espíritos pertencentes à Terra pelo grande mestre Nazareno, a qual, longe de ser fruto do misticismo hiperbólico de um povo apaixonado e fantasista, como presumem os supostos espíritos fortes, é, ao contrário, a norma lógica e viva, cuja aplicação nos atos da vida prática diária virá garantir ao homem, à humanidade, os estados felizes com que há milênios sonha, pelos quais se debatem lutas incessantes e inglórias, mas para a conquista das quais tem desperdiçado tempo valioso, deixando de abraçar os únicos elementos que o ajudariam na heróica odisseia, isto é, o respeito às leis que regem o universo e presidem ao seu destino, a autorreforma indispensável e dali consequente e, presentemente, com absoluta eficiência, estão nos códigos luminosos da chamada Nova Revelação, que preside, nos tempos atuais, sobre a Terra, a transformação social que se esboça no mencionado planeta. Facultando francas relações entre os planos objetivo e invisível, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias entre nós, os espíritos desencarnados e os homens ainda retidos na armadura carnal, a nova revelação instruirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo de que necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Assim sendo, necessariamente o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível que o estado do seu progresso moral e mental permitir. Suas glórias e belezas seriam desvendadas. Os supostos segredos que envolviam a morte em planos indevassáveis serão solucionados por fatos clarividentes e elucidativos, assim como os perigos que o cercam, como os de que tratamos. Os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de habitantes do invisível, ainda inferiorizados. Tudo quanto os Espíritos têm podido tentar para despertar a atenção dos homens no intuito de instruí-los, advertindo-os no que concerne aos seus destinos espirituais, há sido tentado por meio da nova revelação. Mas os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões. Interessam-lhes tão somente as opiniões pessoais, os gozos do momento. De preferência, atendem à satisfação dos próprios caprichos, embora deprimentes, como as exigências do egoísmo gerador de quedas fatais. E, por isso mesmo, frequentemente se dissuadem de tudo o que os poderia levantar para Deus, evitando-lhes desgraças e decepções, possibilidades pavorosas como as que acabei de mencionar, pois não será desvirtuando-se diariamente ao embalo das ruins paixões que se imunizarão contra uma espécie de males cujo único antídoto se encontra na prática das virtudes reais, como na ascensão mental para os domínios da luz. Fazem-se propositadamente surdos aos apelos do protetor divino que deseja resguardá-los das investidas do mal à sombra do seu evangelho de amor, assim como o verbo da revelação nova que, em seu nome, a todos convoca para a sublime transformação ao advertir. Ó homem, criatura forjada dos altos radiosos do foco divino, lembra-te de que és imortal. Pensa em que tudo o que vês, tudo o que apalpas e possuís, as conquistas odiernas que em teu seio fomentam o orgulho, as vaidades que te cortejam o egoísmo, as loucas paixões que te arrasam o caráter, comprometendo-te o futuro, as fictícias glórias mundanas que te embalam e bajulam as presunções, escravizando-te à materialidade, tudo passará, desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no ouvido das coisas insustentáveis que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Mas tu persistirás para sempre, ficarás de pé para contemplares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos, aguardando pavidamente a aurora de novos sucessos do porvir. Lembra-te de que os mundos que rolam no infinito azul, esses focos de luz e energia que te lenificam as ideias quando, à noite, desfrutando o merecido repouso após as lides diuturnas, te abandonas a namorá-los, fulgurando em distâncias impenetráveis. Os planetas longínquos, que em diversas paragens siderais do universo ilimitado crescem, progridem e se abrilhantam, no carreiro dos milênios, carregando em seus dorsos generosos outras humanidades, tuas irmãs, em ascensão constante para o eterno distribuidor de vida, e arrastando em sua órbita formosas pleias de outras tantas joias do inimitável escrínio do universo. O próprio astro-rei que te viu nascer e renascer tantas vezes sobre a Terra, emprestando-te vida, guiando e aquecendo teus passos, sorrindo as tuas vitórias de espírito em marcha, velando por tua saúde e protegendo-te na noite dos milênios, colaborando contigo nas batalhas dos aprendizados necessários à tua educação de herdeiro divino. Igualmente passarão morrerão para serem substituídos por outros exemplares novos e melhores que, por sua vez, atingirão idênticos destinos. Tu, no entanto, não passarás. Existirás a sucessão dos evos, como aquele que te criou e te tornou eterno como ele próprio, dotando-te com a essência da vida que é ele mesmo e de cujo seio promanaste. Acautela-te por isso, ó homem. Sendo tu, por direitos de filiação, fadado à glória divina no seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução que é imprescindível faças, dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza, a fim de atingires a órbita de que descendes. E... Nesse longo trajeto que te será indispensável, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação, tanta sofrerás os efeitos da dissonância que criaste, contrariando a lei a que está sujeito como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti enquanto seja tempo enquanto está a caminho do trajeto normal que te solicita apenas realizações benemerentes. Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a lixiviar a consciência com reparações inapeláveis a par daquelas realizações. Aprende com teu Pai Altíssimo, que também te prendou para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem, paz inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo, felicidade que, por lei, é a do teu espírito imortal. Trata, pois, de modelar teu caráter abrilhantado de virtudes, essa alma que deverá refletir, em algum dia da eternidade, a imagem e semelhança do seu Criador. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo, o modelo ideal, o instrutor insuperável, capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o, e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se por causa dela... Aos homens dirige? Os filhos do infortúnio, de preferência. Aqueles cujas almas abatidas pelas supremas desilusões do mundo tiveram os corações revivecidos ao influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. Os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamoradas do bem e do belo, os cérebros pensadores, não contaminados de indigestas teorias, filhas de falíveis opiniões pessoais, e cujos surtos mentais ultrapassaram as barreiras terrestres na ânsia incontida e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito. Os grandes e poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações, o caudal imenso que só em si mesmo crê e só a si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das ruins alegrias que enganam os sentidos enquanto envenenam a alma, esses preferem nada disso entender, voltando as costas a tudo quanto tenderia a deter-lhes a marcha para o precipício. Até que, com efeito, lá se despenham. Não obstante os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo. Lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. Quereis verificar? Disse-e.